Eu tô conseguindo ver aqui na tela os, os comentários, Aí, né? como que eu ia responder perguntas sem ver os comentários? Ia ficar um pouco complicado. Boa noite, Aninha. Seja bem-vindo, viu? E eu lá abençoe você e sua família. Eu tô ouvindo minha voz aqui pelo celular. E realmente, quando eu levo um tempinho para aparecer aqui... E depois... As mensagens que as pessoas me mandam também levam um tempinho para poder aparecer. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com o, com o delay. Tá? Mas agora eu tenho duas formas de ver aqui as mensagens, para conseguir resolver esse pequeno probleminha aqui. Então, seja bem-vinda. Por enquanto, eu só estou vendo que tá a minha online. Ela mandou um oi para você, viu? Amor. A Carol mandou outro. Olá. E um beijo. É, agora dá para começar, né, a live de verdade. A gente tá fazendo uma live híbrida, né, uma live que tem duas etapas, uma onde eu vou responder perguntas através do Parô e ao mesmo tempo vou falar fazer um bate-papo sobre espiritualidade e Umbanda. Então, é muito bacana fazer uma live assim, porque a gente tem a oportunidade de passar conhecimento e ao mesmo tempo orientar as pessoas, né, que buscam terem respostas através do oráculo e às vezes não tem condição de pagar para fazer uma consulta completa. Né? Então assim a gente consegue ajudar todo mundo Essa live vai ficar salva no canal No canal do Youtube, do sempre uma estrela dourada Então é possível a gente é, ouvir várias vezes E até poder entender melhor os conhecimentos que vão ser passados aqui hoje Que na verdade são coisas bem básicas Para quem já é nosso amigo ou segue a gente nas mídias sociais Ou teve algum tipo de interação com a gente Através de oráculos, de terreiro, de centros Sabe que a gente trabalha com a espiritualidade Faz um bom tempo Mais de uma década <risos> Na verdade, tanto eu quanto a Carol Me deu mais de 10 anos, é bastante tempo A gente tem cara de novinho sim às vezes a gente tem cara de maturo, cara de despreparado. Eu sei que algumas pessoas olham para mim às vezes não dá um real. Mas a gente estuda, a gente se dedica, a gente é empenhado, a gente vai atrás. A gente teve bons professores. E para que um aluno, né, um pupiro se torne um mestre, nada melhor do que bons professores. A gente tem até... É, os nomes deles na nossa cabeça até hoje. Se eu falar aqui quem, quem me ensinou muita coisa, a Carol também falar, ah, nossa, são, são pessoas muito importantes na nossa vida. E dando sequência aí, né? Conforme forem entrando algumas pessoas, eu vou respondendo perguntas. Se você quiser que eu responda alguma pergunta, só você. Você já deve ter compartilhado, né? Com certeza. É só você passar a pergunta de forma direta. O seu nome eu já tenho, né? Estou tendo aqui. E a sua data de nascimento, tá? É... Vamos lá. Um dos assuntos que está sendo mais pedido, está bombando, que me diz um amigo meu é... é sobre o retorno né quando o terreiro vai retornar né quando que vai ter trabalho espiritual a gente recebe mensagem aí quase que diariamente semanalmente Perguntando, vocês vão voltar quando? Quando vai ter terreiro? Não só de quem já nos conhece, mas de pessoas novas, que às vezes passam frente ao nosso templo E vê ali a plaquinha lá de que é terreiro Ou às vezes escuta barulho de atabaque ou barulho de, de gente cantando Quando a gente faz trabalhos particulares e restritos, né? Então, infelizmente, a gente sabe que estamos aí num momento de pandemia infelizmente porque realmente isso está muito triste está acabando com a vida das pessoas literalmente tá acabando com a vida dando ênfase a isso e é um assunto delicado porém a espiritualidade né também floresce né precisa de cuidados né, eu sei que tá todo mundo ansioso todo mundo querendo isso vendo de alguma forma, se cuidar espiritualmente ter um acalanto espiritual, ser aconselhado, abraçar um preto pedir a bênção para o pai de santo, mãe de santo. E falando nisso, eu estou gravando uns vídeos aí para ensinar umas coisas assim, para algumas pessoas que talvez não aprenderam isso ainda. É... Então, como a gente está sentindo na pele aqui, que está ficando cada vez mais perto da gente, a gente está vendo pessoas morrendo, que são próximas, que são conhecidas, que são amigos, a gente pôs um pé no freio. A gente estava assim, tentando fazer dias, estava tentando é, seguir a vida, mas a gente percebeu que estava chegando muito perto, a gente deu uma parada. Começamos aí a só fazer atendimento particular, né? porque os atendimentos com tira aberta ao público, gerava muita aglomeração. Então, é por isso que a gente parou. Mas o nosso atendimento particular continua. E, por mais que já está sendo liberado algumas coisas, a gente ainda está um pouco receioso. Então, a gente tem uma estimativa né, de começar a fazer os trabalhos espirituais de novo lá para o mês 7. A gente até imagina que no mês 7 talvez a gente já vai estar vacinado. Pelo menos a nossa idade, minha e da Carol. A gente está na mesma faixa etária. Então, a gente provavelmente vai voltar no mês 7. Tá? Se tudo ocorrer bem aí. E isso vai trazer um grande alívio para muitas pessoas. A gente está fazendo algumas mudanças lá dentro do nosso espaço para poder receber todo mundo. Pelo que a gente está vendo, por tanto de pessoas que entram em contato com a gente, a gente está vendo que quando a gente decidir abrir, que a gente for abrir, mesmo sendo aos poucos, vai ter uma quantidade de pessoas alta, grande, para poder participar. Então, a gente está preparando um espaço ali no hall, ali fora, para que alguém, algumas pessoas fiquem guardando lá fora, outras pessoas fiquem guardando lá dentro, sem aglomerar tanto o nosso ambiente. E aí a gente vai seguindo e fazendo o que for possível. A gente toca uma umbanda bem light no sentido de desgaste, né? A gente faz gira aberta ao público a cada 15 dias. Então a gente não desgasta tanto o nosso corpo. A gente faz giras de quinta-feira, provavelmente né? a gente vai continuar fazendo de quinta, se der tudo certo, mas é de quinta-feira à noite, e aí é um dia com gira pública, aberto ao público, e um outro dia desenvolvimento mediúnico, para cuidar né, dos associados de uma forma espiritual e instruí-los por tudo que tem por vir quando a gente decide seguir o caminho da Umbanda. Então a gente, eu e a Carol, meio que toda quinta-feira tem a nossa responsabilidade. Agora quem visita o terreiro, como visitante, só vai a cada 15 dias. E quem faz parte, né, quem são os associados, acabam indo assim também todos os dias, todas as quintas. E isso ainda é muito tranquilo, porque em alguns terreiros que tem toda sexta-feira, por exemplo, gira de Umbanda, ainda tem um outro dia, uma quinta-feira, gira de Desenvolvimento mediúnico. E aí, fica bem pesado aí, todos os dias, assim acompanhar esse trabalho. A gente conhece até um outro espaço, o Ser Divino, lá do Pai Luiz, que eles fazem gira quase que a semana inteira. E ainda tem dia de desenvolvimento no final de semana. Então, para quem acaba indo e quer estar tá lá o tempo inteiro, nossa, isso é muito desgastante. A gente acaba não tendo ouvido. Então, é por isso que eu digo que a gente toca uma banda light. Ah. É... uma outra coisa importante né? Eu já falei aqui sobre o... quando a gente vai abrir um outro assunto importante e eu vou depois compartilhar esse vídeo com quem faz parte do tempo que seria interessante as pessoas verem mesmo porque esse assunto aqui é bem importante as vestimentas como as pessoas se vestem, tanto quem são os consulentes que visitam o terreiro, quanto os próprios associados, ou o corpo mediúnico, que é assim que algumas pessoas chamam. Então, a gente vem de uma linhagem mais antiga, eu e a Carol, e a gente tem um certo receio com roupas curtas. Isso antigamente era muito mais natural, né? Falar, olha, se tiver com roupa curta não vai entrar no terreiro, né? Se tiver com decote, não vai entrar, se tiver com saia, não vai entrar. Aí a pessoa já não entrava, né amor? Ela não entrava para dentro da, do espaço do terreiro. Ela já ficava ali da porta, ela ia embora, e ela ia aprender a lição que ela tem que voltar numa próxima gira com uma roupa mais comportada. Homem não entra com camiseta regata, tiver shortinhos também muito curtos. Não entra, tem que estar ali abaixo do joelho. Por quê? Né? O porquê disso é que é a parte mais interessante. Além de uma questão da gente pensar que a gente está num local religioso e que a gente deve prestar mais respeito, não só com os nossos pensamentos, mas com as nossas atitudes, tem também, e aqui eu estou com um gancho para dois assuntos, tem também a questão é, fisiológica mesmo. Se um homem vê uma mulher com decote, ele pode acabar sendo distraído por isso, perdendo foco e atrapalhando várias coisas. Tanto ele em relação à própria esposa, ou, ou se ele não tiver uma pessoa, ele pode se atrapalhar numa questão espiritual. Ele está ali para outra coisa, ele acabou sendo distraído com uma coisa assim. E tanto para a mulher, se vê um homem de shorts, muito curto, de regata pode acabar sentindo algum tipo de desejo, né? e não tem como a gente negar ser hipócrita, dizendo que quem está lá dentro consegue se controlar e não pensar nesse tipo de coisa. Por mais que esse assunto ele não é explícito, as pessoas não falam isso toda hora, abertamente, esse é um dos motivos por que a gente também evita esses tipos de roupas e isso serve para os consulentes e para quem frequenta o terreiro. E tem um detalhe, por exemplo, a gente conhece a, a Umbanda mais moderna, né, que é dos dias de hoje, usando um, um, um gancho, uma piada que criaram chamada de Umbanda Nutella, por conta de, da geração Nutella que existe aqui, <risos> nos dias de hoje, é, alguém disse que mulher não precisa usar saia, simplesmente a mulher entra no terreiro, e vai lá na parte da gira, ela não usa saia. Não precisa usar saia porque eu não sei nem explicar o motivo. E aí você pensa, por que, que as Umbandas antigas, todo mundo, toda mulher usa saia. E nessa Umbanda moderna, não estou dizendo que isso é ruim, não usa. É, as mulheres que não usam saia, elas tem uma silhueta, tem um formato na cintura, no corpo. E isso pode sim distrair as pessoas do sexo oposto ou de qualquer sexo. Pode sim distrair. E acabam usando roupas apertadas. Se não for roupa apertada, for roupa larga, mas a mulher tiver uma cintura muito grande, isso vai fazer com que as pessoas olhem e vai causar distração e vai causar problema então é muito estranho alguém dizer que, que tudo bem, não precisa usar a saia. Então é lógico que tem outros motivos, mas esse também é um dos motivos do, que, do porquê que a mulher usa uma roupa que cobre muito mais o corpo, e os homens não usam roupas muito curtas, mesmo roupas grandes, para que não haja esse descontrole numa questão emocional. Vou usar a palavra emocional para pegar mais leve. Então, é por isso que a gente tem que já bloquear as pessoas na entrada, quando elas não estão com roupas para aquele momento de um culto religioso, de uma gira, de um evento, de, uma, de um batizado, de qualquer outra coisa que possa ocorrer dentro não. mano. Pegando aí um outro gancho, Quer comentar alguma coisa, amor? A questão da saia. Ah, você, a questão da saia também tá relacionada a não mostrar o corpo da mulher, a não ter uma calça transparente. E.. Ai, ah, não é o mais? Tinha outra coisa que eu ia falar. Esquece. A Carol ia comentar alguma coisa aqui, mas eu acho que já foi algo que eu também já comentei. E ela estava digitando alguma coisa que talvez eu não conseguiu. Ouvi. É... As roupas que os homens, né? As roupas que a gente usa dentro do corpo mediúnico os associados, a gente. Os homens geralmente usam filar, a gente tem a utilização do pano de cabeça serve para que a gente possa é, receber visitantes. Você coloca o pano na mão e presta condolência. Serve para você poder segurar as guias caso você não queira pegar alguma energia negativa. Se alguém está caindo, você pode pôr o pano de cabeça na mão e tentar não tocar na pessoa diretamente para que ela não se contamine com a sua energia nem vice-versa. Serve basicamente para bater cabeça quando você vai notar você forra ali no chão e você bate a cabeça no chão não só por uma questão de que é, tem o seu pano sua cabeça vai dando no chão tem a sua energia ali tudo bonitinho tem o fato também de que a gente está andando descalço no chão e o chão pode estar tá sujo e você não sujar o seu rosto e não passar nenhum tipo de bactéria para entrar no seu olho como algum tipo de gripe por exemplo então é, eu acho que eu já posso passar por um outro assunto. Já disse mais ou menos os apetrechos aí, mais ou um lado na Umbanda, para quem faz parte aí do, do, do corpo mediúnico. É, como não entrou ninguém fazendo perguntas, eu ainda estou seguindo aqui com um, o um que está programado, o um que está no script. Justamente para passar conhecimento adiante, conhecimentos esses que são da base, né? Não precisaria nem estar tá sendo reforçado em vídeos, né? Pessoas parece que já deveriam ter nascido com eles, principalmente quem já frequenta um há muito tempo, né? Quer comentar alguma coisa, amor? Não. É Deixa eu ver aqui no script ah, A gente está atendendo sim de forma particular né A, a parte pública, né, a parte que é aberta ao público A gente não está atendendo, mas de forma particular a gente atende Eu sempre comento isso nos vídeos A gente atende com Oráculo de Búzios E com Tarô, Baralho Cigano Tanto online quanto presencial Tá? É, quando é presencial, é, também respeitando aí as políticas de saúde, né? afastamento, sem se abraçar, sem se tocar, todo mundo de máscara, que em gel, o basicão que a gente está seguindo aí desde quando começou a pandemia. Então isso não me deixa é, exposto, tão exposto assim a outra pessoa e nem ela a mim, e a gente consegue fazer uma coisa bacana com segurança. E muitas das vezes saem né, magias para se fazer, magias para amor, magias para proteção, ebola, espiritual, tudo isso é feito no terreiro de forma é, privada, de forma oculta ou não aberto a outras pessoas. Tá? Então quem tiver interesse entra em contato com a gente, o telefone está na descrição da live, o telefone é da mãe Carol 11 9 6461 8175. É... A gente tem um outro assunto muito é... legal de, de se pensar. A gente vive num espaço metropolitano, né? urbano, onde existem vizinhos, existe pessoas próximas. Né? Não é que nem antigamente que você ia para algum terreiro. Antigamente não, que ainda existem terreiros assim que o terreno é afastado, longe, pode-se fazer barulho à vontade, pode-se fazer o que quiser lá dentro, sem ter preocupação se você vai incomodar alguém, se você vai é, oportunizar alguma pessoa. Então, é, essa é uma coisa legal. A gente tem aqui duas formas de se pensar. E eu acabo discutindo, conversando sobre isso há alguns dias. Né? Tem a, o que a gente chamaria de Política da boa vizinhança, que é a gente pensar no outro, no vizinho, no próximo, como alguém que poderia ser a gente. Então a gente faz coisas pensando que a gente não gostaria de incomodar o outro. Então a gente evita barulho, a gente evita é, ser espaçoso, querer tomar conta de todos os locais, os locais do mundo. E outras pequenas coisas que a gente vai evitando para não deixar ninguém desconfortável. E tem a política da, do foda-se, que é quando a pessoa não tá nem aí mesmo, sabe que ela quer incomodar e ela vai fazer de tudo que for possível para deixar alguém incomodado. E a gente tem que encontrar um equilíbrio nesse sentido. Tem horas sim que às vezes você precisa mostrar para o mundo e para as pessoas que você está ali também e que. Ninguém pode ficar pisando e passando por cima de você. E tem outras horas que você tem que fazer a política da boa vizinhança. Pensar o quanto você poderia não incomodar quem está perto de você. Infelizmente, encontrar esse equilíbrio não é uma tarefa fácil. Ainda mais porque encontrar um local para abrir um terreiro também é uma tarefa fácil. Porque as pessoas não permitem isso. Ainda mais, o comentário da Mãe Carol, não é fácil você encontrar um local para abrir um terreiro com tranquilidade, sem ter nenhum tipo de problema ou preocupação. No nosso caso, a gente tem ali na nossa rua, ou perto da gente, vários terreiros. A gente tem até um terreiro que é nosso vizinho, vizinho de parede. Né? De parede mesmo. Então, a gente tenta, sim, em alguns momentos, evitar ao máximo. Não incomodar, não ultrapassar limites. Essa que é a grande frase, não ultrapassar limites. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue seguir essa linha de raciocínio. Mas, o que eu proponho aqui é que a gente possa, como ser humano, encontrar esse equilíbrio. Esse limite que eu falei, entre ser o, o o bom vizinho, entra e não ligar pra nada. Porque senão, se a gente só for bonzinho, as pessoas atravessam, passam por cima de você, pisam e ainda reclamam porque você tava na frente. Lembra? É, Uma coisa é ser bom, outra é ser bobo. Uma coisa é ser bom e outra é ser trouxa. E que nem a Carol disse, mas eu fui um pouquinho mais pesado. É. Continuando aqui, né? Hum. Fala sobre os atendimentos da que tem o terreiro, em relação a Chupomba Gira, e como que é feito. Hum, legal. A gente é de umbanda, logicamente, a gente é dirigente espiritual do nosso terreiro. Umbanda nome é tradicional. Né? a gente também entende como umbanda, umbanda tradicional. Por que tradicional? Porque ela é, a gente tem uma visão um pouco mais antiga em relação a como lidamos com a umbanda, com as pessoas, com os orixás. E a gente também trabalha com kimbanda. Né? E aí, para quem não conhece essa palavra, às vezes pode se assustar. Né? Mas, de um modo geral, uma explicação para um, um leigo, quando a gente usa a palavra Kimbanda, a gente está se referindo a Exu e pombogira. Então, quando a gente fala, ah, eu trabalho com num dia aqui com atendimento de Kimbanda, praticamente eu estou querendo afirmar que em um dia específico eu trabalho só com Exu e pombogira, que é um trabalho que se descaracteriza, descaracteriza da Umbanda, porque... Provavelmente ele não é um trabalho aberto para muitas pessoas, um trabalho mais reservado. é um trabalho mais reservado, vai haver uma necessidade de troca, provavelmente por doação ou por alguma outra coisa. Tem uma outra, um outro diferencial, até mesmo o próprio pedido, o que a pessoa está indo buscar, para que ela possa alcançar, ela vai ter que fazer alguma coisa. Isso não é simplesmente só pedir, né? Então, nós trabalhamos dessa forma também, a gente trabalha com um atendimento de Quimba, um atendimento com Exu e Pombogira. Quimba é a ciência que estuda Exu, Pombogira e Chimirim, a linha da esquerda em específico. Não está relacionado a ser bom ou ruim, entendeu? Porque o preto velho, o caboclo, eles podem fazer coisas que a gente pode encontrar e achar que é bom e na verdade não está sendo bom para uma outra pessoa, está sendo bom para você. Então, tem diferença entre o bem e o mal, também. Entendeu? Sim, a eu fez um grande comentário aqui. E com certeza vocês conseguiram ouvir essas considerações dela. Que são realmente muito claras e importantes para quando a gente pensa no, na Kimbanda. Né? Então, a gente tem um dia específico que a gente faz atendimento com um o com um bojira, Né? E a gente parou por conta da pandemia Na verdade, a gente nem chegou a começar, né? Na ah, semana que a gente ia começar, a gente teve que fechar A gente ia começar num sentido assim mais aberto. aberto Divulgando muito mais Mas a gente faz esses atendimentos particulares já há muito tempo né? Então é possível assim, a pessoa chegar e falar Eu queria fazer um atendimento particular com uma entidade Aí a gente vai lá ah, então tá bom, então eu atendo você com o Exu. Né? Você vem, a gente conversa, eu te cobro tanto para fazer isso. E aí, se isso não se caracteriza como um atendimento de umbanda, como eu já tinha explicado. Então, quem tiver necessidade, interesse ou curiosidade, entre em contato com a gente, o telefone da mãe Carol é 11-64-61-8175 e agende aí a sua consulta seu atendimento de Kimbamba, lembrando que a palavra Kimbanda, ela não tem a ver com o mal, fazer mal ou coisa ruim, tá? nem para prejudicar ninguém. A gente tem dentro da nossa cabeça uma questão muito forte com ética, moral. Então a gente trabalha assim, com chuco, com faz atendimento, mas a gente não faz, faz nada negativo ou prejudicar ninguém. Ah, só explicando bem isso. É... Depois a gente vai fazer uma live falando um pouco sobre Kimbanda, né, Um pouco de conhecimento que a gente tem. A gente não é os mais fodas do mundo. que A gente vê um monte de estrela aí na, na internet ensinando e falando. Muita besteira. Algumas falando coisas muito interessantes, outras falando besteira, mas a gente tá aí no caminho. Aproveitando esse gancho da internet, as pessoas que não têm cuidado com o que elas veem, com o que elas aprendem, porque nem tudo que as pessoas postam é realmente verdade. Sim. A Carol fez um gancho aqui, que nem tudo que a gente vê na internet a gente aprende no Google, é algo que é verdade, ou que vai fazer bem para todo mundo. Então, infelizmente, às vezes as pessoas vão lá, vendo no Google, alguém ensinando como fazer alguma coisa estúpida. Aí a pessoa vai lá e faz porque ela viu na internet. E não é assim, nem só na internet, nem em livros. Né? Quantos livros a gente já viu de pessoas que... Estão tá ensinando certeza. coisas que não, não fazem sentido. Pra Poderiam aprender. fazer sentido para ela naquela época, naquele momento. Para aprender a viver um bando, você tem que estar dentro de um terreiro. Não adianta ver só livro ou fazer um monte de curso. O curso ele vai complementar o conhecimento, mas não vai trazer o conhecimento em si. Exatamente. A vivência e a experiência, a sabedoria, tem da prática. É igual ao não trabalho normal, você só aprende aquele trabalho praticando, vivendo aquilo. Exatamente. É, só para a gente já ir finalizando, eu não vi nenhuma pergunta aqui. Parece que só tá eu e a Carol online, e talvez a Aninha ainda, e a gente está com 40 minutos de live. É... Eu estou para gravar um vídeo, eu gravei um vídeo hoje e eu vou subir ele daqui a pouco, falando sobre a importância da gente falar com alguém e usar um pronome de tratativa, como por exemplo, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo, Sargento João, Sim. Excelentíssimo Juiz Fernando, ou Pai Henrique, Mãe Carol... Pai Marquinhos, Pai Luiz. Por que, que a gente usa o pai ou a mãe, Carol, né, esse pronome, para poder é, se referir àquela pessoa? Né? Existe um, um porquê muito simples para isso. E aí, quem gostar do assunto, vai verificar lá no nosso canal no YouTube o vídeo que eu vou subir hoje. E depois eu vou lançar... Eu vou gravar, editar e subir um outro vídeo falando do porquê pedir a bênção. Eu já tinha criado alguns textos falando sobre isso, que estão nas nossas mídias sociais, mas eu ainda não tinha colocado isso em vídeo. Tá? Então eu vou colocar isso um vídeo e vou passar para todo mundo aí. É... Que segue a gente, né? Que tá junto com a gente nessa caminhada espiritual. Lembrando que é, fazer vídeo, gravar vídeo, postar conteúdo, né? divulgar trabalho, passar conhecimento, não é uma tarefa muito simples. Né? Algumas pessoas às vezes vê que você cometeu um erro de português na escrita, vê que você falou uma coisa de forma errada, vê que você pareceu viajar na maionese na, maionese, na hora que você fez algum tipo de comentário e... Quem está do outro lado não sabe o quanto é difícil você estar tá aqui, pô na cara para bater, para tentar passar alguma coisa para alguém. A gente, a gente, eu vou me colocar nessa situação porque eu já fui assim, ou às vezes eu até sou. A gente julga muito as pessoas e a gente não sabe o quanto, o quanto dá trabalho fazer tudo isso. Então, eu peço a quem, né, no que tem humildade e paciência porque dá muito trabalho e não é fácil estar tá fazendo essas coisas. É, Para finalizar a live, os custos do terreiro. A gente tem um terreiro que é jovem ainda, a gente iniciou ele há um ano, né amor? Esse ano faz tudo. Mas a gente já tem dia antes disso. É, o terreiro com o nosso nome a gente tem há um ano, né? Nossa, uma besta, uma a Estrela horário de terapias a gente já tem também há mais de quatro anos. Mas o terreiro mesmo é recente. Que a gente entrou já começou a pandemia. Então a gente já abriu e já fechou. Ficou fechado e estamos nessa até hoje. Então a gente tem poucos frequentadores. A gente tem poucos médios, né? vamos, vamos chamar assim. Poucos associados. Então a gente tem pouca ajuda. E não é só a gente, né? existe um monte de terreiro que está na mesma situação e tem poucos recursos para se manter. E hoje em dia, na pandemia, a gente viu quantos, quantas empresas, quantos terreiros né, se fecharam por falta de ajuda. Então é por isso que quando tem gira, né, o pai de santo, a mãe de santo, ou algum responsável que está falando ali na frente, muitas das vezes pede auxílio para as pessoas. Pede que as pessoas comprem nifa, que as pessoas passem, façam doação de insumos e suprimentos para os trabalhos. Às vezes pede doações mesmo financeiras. Assim como existe isso dentro da igreja, das igrejas que tem aí pelo mundo e de outras religiões, é, é sempre quem mantém, geralmente, né? quem mantém aquilo tudo funcionando é o visitante. É o consulente, é a pessoa que vai lá prestigiar o seu trabalho ou vai se beneficiar do que você está fazendo de alguma forma. Então, a gente, como a maioria das pessoas, não está tendo muita ajuda. Tá tudo nas nossas costas. A gente já sabia que isso ia ser assim? A gente já sabia. A gente já se preparou psicologicamente para isso financeiramente para isso? Sim, mas a gente precisa da ajuda de todo mundo, então eu, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas não se assustem quando a gente fala, olha pessoal, a gente está com uma rifa, quem puder ajudar, ajuda, faz alguma coisa, ou compartilha, ou quem puder para os médios, é, pagar a mensalidade, vamos ajudar o terreiro, porque manter tudo isso não é fácil, e se chegar um dia eu tiver que escolher entre alimentar a minha família e manter o terreiro, eu realmente vou escolher a minha família, vou escolher a minha saúde, vou priorizar a minha vida. O terreiro ele é aberto para o público, para as pessoas, para a minha espiritualidade, para a minha satisfação junto com a de todo mundo que segue. Mas eu não vou pensar duas vezes, se eu tiver que fazer uma escolha, é difícil. Então é, é por isso que a gente pede para que as pessoas nos ajudem. Tá bom? É... eu vou compartilhar com as pessoas que frequentam esse vídeo e eu espero que todo mundo tenha paciência de escutar, né? Vou mandar aí quase 50 minutos eu sei que ver live é um saco, às vezes a gente não precisou responder uma pergunta, né? Mas a gente teve aqui o prestígio da Aninha que a gente já conhece há uma longa data muito obrigado, Aninha, por tudo que Toda a parceria que a gente tem desde o do início da nossa amizade. Oi. Lembrando uma coisa importante: dia 23 é dia de Santa Sara. O no nosso canal tem a oração e tem uma oferenda para ser feita cada domingo. que Já tem lá, amor? Tem, tem a. Eu ensinei uma oferenda lá. Tá. Ah, só para finalizar: a mãe Carol falou 23. que dia 23 da manhã é dia de Santa Sara. Ela é a santa padroeira do povo cigano. E ela também tem uma certa força, uma, certa, não, uma grande força na Umbanda, porque ela realmente sustenta e ajuda a gente de muitas formas. E no nosso canal, no YouTube, já tem lá vídeos, lá uma oração da Santa Sara Kali e alguns agrados que podem ser feitos para elas. Tá bom? Confiram lá, que eu tenho certeza que vai ser do agrado de todos. Então eu vou me despedindo aqui, agradeço de coração quem pôde participar, quem pôde ouvir depois, gratidão. E quem quiser que a gente continue fazendo lives, sugerindo temas de vídeos, de postar né, conteúdo e conhecimento, manda para a gente no particular, manda mensagem para a mãe Carol, e vai ser sempre um prazer. Às vezes tem alguns assuntos que são da dúvida de muitas pessoas, né? E às vezes a gente tem tanto conhecimento, tanta informação dentro da nossa cabeça, e se esquece de falar de alguns tipos de assunto. Tá bom? Vai ser um prazer a gente passar essa informação. Se a gente não souber, a gente vai se especializar para poder falar. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muita gente falando coisas que não está preparada para poder falar. Então, falta estudo para muita gente. E é isso. Que do mar abençoe cada um de nós para que a gente possa ter uma semana, um final de semana e uma semana que vem abençoada. Axé, Ludumara e gratidão.